Fala, fala galerinha! Aí, é só, Eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio trazer aqui vários motivos super legais para vocês usarem esta belezinha aqui que se chama Kindle. <risos> 2017, Finalzinho de 2017 E eu ainda encontro pessoas na rua né? As pessoas me encontram, na verdade Quando eu tô com o meu Kindle lendo, as pessoas chegam pra mim e fazem Isso é aquele negócio de ler, isso é o acesso à internet E é uma verdade, as pessoas Não conhecem direito ainda é. Então a gente veio aqui pra mostrar porque isso aqui é uma maravilha Você foi mais atrasado, eu tava lendo também Na reunião de família, minha tia ficou se olhando É isso aí <risos> Minha desconfiada né? é. As pessoas ainda não entendem pra que serve o um Kindle Então vamos dizer aqui, tem... muitos não pensamento. Tipo, não, pra mim, livro, só se for físico. Ah. eu gosto de pegar um livro, eu gosto de sentir o cheiro. Ei, já, eu já disse isso, ah, viu? Eu já disse isso. Mas aí a gente vai trazer esses pontos aqui pra vocês agora. Primeiramente que você lê um é a coisa mais assim que você olha, você percebe logo de cara. É a praticidade disso aqui, minha gente. Você lê um livro aqui é a coisa mais prática do mundo, porque é pequeno, é fácil de passar as páginas só tocando de um lado da tela. O peso é quase nada comparando a um livro é comum. Mesmo. Enfim, cabe em qualquer lugar. Não é como um livro imenso que você tem que levar pra lá e pra cá. A praticidade é 100%. Tá. Fora que não amassa, né? Fora que não você amassa, nada, é a melhor a coisa. Você pode e tal, tendo uma capinha dessa, por exemplo. já, tá, já levou. Tem vários livros aqui você pode escolher. Inclusive, já é outro ponto. A Sim. memória é muito boa. Geralmente eu deixo meu no avião e ele passa meses sem descarregar. Então... Passa. o pior que é verdade, viu? É. Ultimamente eu tenho esquecido de botar no avião, mas ainda dura tipo semanas. Exatamente. É. Aproveitando essa questão ainda de praticidade, uma coisa que é maravilhosa pra mim, pra Carol, pra todo mundo Sim. que tem um Kindle, especificamente esse modelo que é o Paperwhite, é a possibilidade de você ler no escuro, minha gente. E não existe <risos> coisa pior do que você tá lendo um livro com a luz acesa no seu quarto, na cama, de noite, e você quer dormir só que você tem prelita de apagar a luz. É a pior coisa, é? aqui você simplesmente lê Eu por exemplo divido o quarto, então quando a minha quer dormir, entendeu? Eu pois não tenho é, como não ler, tem condições. então ó, Kindle. Melhor coisa, inclusive algumas pessoas perguntam Ah, mas por que você não lê no celular? É a mesma coisa, não as, não as umas letras aparecendo na tela, não sei o que, gente Não, não. tem nada, não nada, a, nada ver. a ver <risos> A tela do celular é aquele brilho que deixa você com sono Seu olho começa a lacrimejar, você parece que fica querendo morrer Não faz bem, gente Não faz bem E aí o Kindle ele é feito para isso Porque ele tem uma luminosidade que ele é feito para a tela né? Para os seus olhos E aí você também pode controlar esse brilho e está parecendo que a gente foi pago pela Amazon Não fomos, não fomos mas, mas Inclusive, não por favor, vamos a, pagar a da gente Se aquela. quiser, pode pagar Mas por enquanto não estamos pagos A gente só gosta mesmo a gente decidiu fazer pela praticidade E porque algumas pessoas também perguntam Outra coisa maravilhosa que a gente tem aqui Neste aparelho chamado Kindle Leitor digital Kindle Não é verdade, é sim É a possibilidade de ver quanto tempo falta Para você ler o capítulo Quanto tempo falta para você ler o e book inteiro e a porcentagem em que você se encontra no livro. Isso é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque você tá lendo e acaba se tornando uma meta pessoal, você fica jogando consigo mesmo para saber em quanto tempo você vai terminar aquele livro. Além disso, outra possibilidade, coisa mais fácil do mundo, fazer uma marcação aqui. Não é... Por exemplo, eu gosto muito de marcar meus livros com post-its, frases que eu gosto. Só que você marcar aqui, bota o dedinho, arrasta e, inclusive, todas as marcações que você faz, marcações e notas, que você também pode fazer notas escrevendo Aqui no próprio Kindle Elas ficam todas juntas numa sessão deste aparelho Outra coisa muito prática também é que você consegue Por uma conta da Amazon Sincronizar todos os seus aparelhos você pode, pode, quem sabe, ler pelo computador E aí ele vai sincronizando Tudo direitinho, se o Kindle tiver conectado à internet, aí ele já deixa lá aonde você parou, e quando você abrir em outro aparelho Vai estar no cantinho que você deixou Outra coisa que isso aqui propicia Minha gente, é a economia com livros Você obviamente vai ter que pagar um valor Por isso aqui, que às vezes, né, é um pouquinho a gente pensa que é caro, mas não é Porque você coloca tudo aqui dentro E os e-books são Ainda são, na verdade, um pouco caros, né Mas a Amazon nos propicia Muitas promoções, vez ou outra Que a gente encontra livro por 3 reais, 4 reais De graça, algumas vezes eles oferecem E além disso a gente tem a opção do Kindle Unlimited Que é a assinatura da própria Amazon Que você pode pegar até 10 livros grátis por vez E tem muitos livros legais Que valem a pena de verdade para ler Quando você quiser e não tem tempo para devolver só que quando você passa de 10, tem que devolver um pra pegar o outro. O Kindle também é uma oportunidade muito boa pra gente conhecer autores independentes, porque muitos deixam lá disponíveis gratuitamente, ou então já colocam lá no Kindle Limited por um precinho bem, bem massa a gente conhece. Galera que muito a gente não conheceria, né, no, na grande circulação literária, né, das editoras, das, das grandes editoras. Vale dizer aqui que esses são alguns dos benefícios de se ter um Kindle na sua vida, porque tem outros, outras configurações que você pode mexer aqui, pode descobrir, pode explorar outras coisas, inclusive varia muito as configurações se você tem uma conta da Amazon brasileira ou uma conta da Amazon americana, que são assuntos para outros vídeos, né, que demoraria um pouco mais de tempo, <risos> talvez. Sim. E se você tem interesse em comprar uma maravilha dessa, minha gente, aqui no box de descrição tem links maravilhosos com os preços mais baixos do booktube para comprar aqui naqueles. <risos> não sei se fomos muito claros, não sei se a gente conseguiu convencer as pessoas que ainda têm esse pensamento de que livros são livros físicos e acabou. Mas eu espero que a gente tenha esclarecido um pouquinho, né, sobre como é que se usa, no sentido de como é prático ter essas belas horas aqui. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, Sobre o Kindle e que a gente possa responder, é só deixar aqui embaixo também. E se você tem aquela dúvida entre comprar e não comprar, espero que essas dicas tenham ajudado um pouquinho nessa decisão. E se for comprar, usa muita gente. Aquela. <risos> vale lembrar, inclusive, uma observação é que antes de ter um Kindle, eu tinha um Leve e ele quebrou uma vez, eu consegui trocar, mas ele quebrou de novo com pouco tempo. E era um aparelho que não é tão forte quanto o Kindle, pelo menos na minha opinião. No meu caso, não foi. O Kindle foi uma escolha acerta. Ah, Tadíssima. Esse vídeo, ele realmente tá parecendo um mas tá a aparecendo. gente jura que não é, minha gente, é só o dia a dia da gente é, mesmo. Se você assistiu esse vídeo até este ponto, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, comprar o Kindle com o nosso link <risos> e ficar ligado em todas as nossas redes sociais. Valeu! Valeu! Só lembra das negócio interno A gente tá meio aleatório. É... Pra falar da questão desse aqui, de, tipo, tem a porcentagem, você pode ver em que ponto você tá...